Para facilitar a vida dos estudantes, a FSG está oferecendo o FIES, programa de financiamento que possibilita cursar toda a faculdade e pagar o valor após a conclusão do curso. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação de alunos matriculados em faculdades particulares. É um programa que ele tem uns juros baixíssimos e várias opções de financiamento, então de 50% até 100% do, do valor da inicialidade. É bem importante essa questão de, de, de pagamento para o aluno ficar ciente. Eu vou dar um exemplo do curso de administração. Nosso curso de administração tem quatro anos. Então, durante os quatro anos e até um ano e meio, depois de formado, o aluno vai pagar uma taxa de até R$ reais por trimestre. Uh, depois ele vai ter o prazo de 12 anos para poder fazer o pagamento do seu financiamento. Para saber todos os detalhes sobre o funcionamento do FIES, acesse o site da FSG e leia o material preparado especialmente para você. Lá é possível visualizar o passo a passo para inscrição no programa. Para saber mais, entre em contato com a central de relacionamento da FSG. Se eu tivesse que descrever a importância do FIES na minha vida com uma só palavra, eu diria oportunidade. É, por mais que meus pais quisessem, na época que eu ingressei na faculdade, eles não conseguiriam contribuir para... Para esse investimento na minha formação superior. E coincidiu na época, surgiu o FIES e eu financiei 75% da minha graduação. A amortização depois de um período de formado, em que você já tem uma ascensão na carreira, isso facilita muito para o pro profissional.